os bichinhos chega até alterar a pressão deles ó. olha como é que eles ficam né? é quarentena né mas fica tudo tomando banho aqui ó. olha a situação consegue nem andar eles ficam tudo dopado de tanto tomar banho de areia Tá morrendo não, é normal.